Olha só que gostoso, vamos comer Você tá gostoso, esparco? Olha que gostoso Acho que essa é a maior aventura que você já viveu na sua vida, né? O maior trauma da vida hum. Olha que bonito esse teu unicórnio Aqui já era, levei pra chute Perdeu, Playboy Não, é meu É, é. Ai, que horror! Calma, calma, não fica desse jeito, sabe? A gente pode pensar em como resolver isso de uma maneira paz e amor. Eu falei pra ele me devolver, mas ele não quis. Ó. Menino a feio. gente pode falar pra ele que se ele devolver a sua Malira ao Pony, a gente dá outro brinquedo no lugar. Ou a gente pode sentar e conversar com ele, falar com ele que é feio roubar as coisas dos outros. É. Ou a gente podia falar pra ele que se ele me devolver ela, eu empresto pra ele de vez em quando. É, assim todo mundo fica amigo. E ninguém briga. É, Daí assim ele nunca mais ia roubar o brinquedo dos outros. Boa ideia! Posso saber o que aconteceu? O menino malvado, eu tava brincando lá e daí ele chegou e levou embora, minha mãe, e não ah, mas eu não tô acreditando. Quero -lhe. Me leva lá onde é que tá esse que nós vamos pegar esse teu cavalo de volta da minha irmã, onde é que tá me falando agora? Peguei mesmo, tá ligado? Peguei mesmo, tá ali ó? Meu prisioneiro agora. O que, que foi, menina? Ah, não é nada Aqui que é você, bateu você bateu no meu irmão! E você vai se ferrar, porque eu vou chamar todos os meus amigos. E eles vão pegar você e te te amar. Amar. Você, você não, não passa! passa. Me ameaçou. Que que é ameaça? Ai, deixa. Tu é muito menina de prédio, meu, hein? Vamos pra casa. Tô na hora. Vamos pentear esse cabelo. Mas que cabelo armado, hein? Tá em transição capilar, né? Vamos deixar esse cabelo cacheado. Cacheia, menina. Eu tô tão feliz que você tá bem. Eu fiquei tão preocupado. Tchau, que cabelinho Tio Careta Boa noite, Carol E aí, se divertiu hoje? Aham uh -huh. Ai, que beleza, agora tá na hora de dormir, né? Me conta Qual foi o grande trauma da vida? Não, não, melhor não Tá na hora de dormir, tá tarde Eu já trabalhei bastante hoje E sinceramente, eu não tô querendo pensar ah, nisso não. agora tio Careta, não Tio Careta, conta Conta tio careta conta por favor por favor por favor por favor por favor por favor conta por favor por favorzinho ah não tio careta você prometeu que ia contar para mim conta conta conta conta tio careta conta tio careta conta, tio careta conta tio careta por favor por favor por favor por favor por favor por favor Você, você para de me atazanar? Uhum. Tá bom. Sabe, aquela foi uma época bem difícil pra todos nós, em todos os sentidos. Meu trabalho tava indo mal, o aluguel tava atrasado e a gente tinha que se mudar. A Charlene, ela ficou triste, né? Você conhece ela, sabe como é que ela fica triste, ela sempre foi desse jeito. E ela volta, ela levou do jeito dela também, digamos assim. Porque ela explodiu, ficou nervosa e ela não queria é, mais conversar com a gente. E ela ficou muito chateada, a gente até não entendeu muito o porquê, assim, porque ela sempre foi tão desapegada, foi tão, né? Mas. Tinha como saber e tudo mais. Nossa! Pelo menos depois quando ela saiu do hospital. Ela ficou tudo bem com ela, que bom. Foi uma das maiores loucuras, só que de novo a gente não tinha dinheiro, né? Porque a gente gastou um no hospital com ela. Mas é sempre assim, né? A vida é feita de altos e baixos, às vezes coisas ruins acontecem. E a gente tem que saber lidar com elas, né? Você também vai passar por muita coisa na sua vida e você vai ter que saber lidar com elas. <risos> Nossa, olha a hora que. Pode ir direto pra cama porque senão não é hora de criança estar acordada Porque o bicho papão sai de noite atrás das crianças que ainda não estão dormindo